Estou a pensar se vou olhar para a câmera ou não. Olha, olha para a câmera hoje. <risos> <risos> não consegues mesmo. <risos> Olá João, então te Tens acompanhado os debates presidenciais? Tenho, acho que só falhei um, até agora Qual foi? Foi o do Maia com um, Coutinho Porquê? Não Não <risos> tinha substância suficiente não, para não ti? Olha, por acaso... Maia não, não tinha substância, mas não, tava, não, não vi sequer, não tive curiosidade okay. em ver Apesar que o Maia surpreendeu-me Pensava que ele tinha uma personalidade de tijolo Ok E não é bem de um tijolo Tipo, tem personalidade, homem A propósito do debate com André Ventura? E com o João Ferreira também, também gostei Ah, acho que o João Ferreira é o inimigo natural pois. Aquilo é só uma extensão do Twitter, não é? Mas depois uma extensão do Twitter, é? <risos> uh, no... Não sei se algum deles usa, mas é um bocadinho e... usa, usa, usa, usa Aliás, o, o, o, o, o, ah. há um Twitter que até, que até podemos passar na edição okay. Que foi o Ventura disse qualquer coisa E o Maia, um bocado cringe, admito, escreveu Ok Boomer Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. <risos> eu vi, <risos> adoro e o, resulto, adoro o E o rebate é que o Maia tem 43 anos E o Ventura 38 hum? Nenhum deles é boomer, na verdade Mas o Ventura tem espírito de boomer, claramente Pois tem, o que é que tu tens a dizer sobre a... Sobre o é Sobre, sobre os, os debates, sobre Sim. os presidenciais Quem é que, achas que está a ganhar? Quem é que achas que está, tipo, à frente A nível, a nível de debate que está a sair à frente nestes debates que têm a mais Mas o que é que é sair à frente? É quem vai ser eleito? É evidente. Não, isso é evidente Mas quem encaixa Mas que, está... que é que está a sair... Eu acho... É assim, é uma, é uma análise complicada Mas é o, é o André Ventura Sim, sim Porque é o André Ventura que tem uma base em extensão E ele sempre que fala para a sua base Por exemplo, toda a gente gostou muito que o Maia se demarcasse dele No debate Eu sou isto, faz aquilo O próprio Marcelo fez isso Com um bocadinho mais de elegância E o Ventura aí, como se diz na gira, pia fininho, não é? Mas, o, mas a questão é que cada vez que o Ventura fala para uma base, ele está a alargar a base dele. Cada vez que, por exemplo, a Marisa Matias, isso viu-se muito no debate com ele, fala para a base dela, está a funilar a base dela, está a dizer exclusivamente aquilo que as pessoas que já a seguem querem ouvir e não faz um contraponto verdadeiro ao Ventura. Senti, por exemplo, no debate da Marisa Matias houve, houve a falta de não de preparação, porque aqueles debates são muito preparados, mas de estratégia. Ela não tinha uma estratégia em como encurralar, em encalacrar em a Ventura, Sim. e o Ventura eu, tem sempre eu, isso. Eu, eu, não, eu não. Eu até tenho aqui uma coisa que queria perguntar, hum. mas eu não. Hum, eu acho que eles. Que, que, que, obviamente, me disseste, estão preparados, para debater, obviamente, mas acho que não estão preparados para debaterem com ele. Não que tu, é muito difícil, mas não Sim, é, difícil, é difícil. Eu acho que eles não se preparam para debater com uma pessoa que traz não. argumentos completamente descabidos. Eles, eles, eles preparam-se e, e é o que fazem, na, eles, é o que faz a generalidade dos políticos nestes debates. Eles, eles preparam-se essencialmente para agradar a sua base. Ok, tens aqui uma checklist de coisas que tens que dizer, porque o teu eleitorado já, já está conquistado e, um, e uma parte do teu potencial quer-te ouvir a dizer isto. Não está ali propriamente para debater ideias e para causar, eventualmente, dissonância cognitiva na outra pessoa. ventura é uma pessoa com quem é muito difícil, porque ele, ele, tem, ele tem aquela característica trampiana do, de, do falar desbregadamente... Eu já usar Sim, já, também, já, também já tem a linguagem corporal semelhante, mas, mas tem aqui essa característica, que é com a qual é muito difícil de debater, tem aqueles argumentos rasos e, e casuísticos, a Marisa queixava-se dos casos que ele traz sempre, não é? traz sempre as coisas mediáticas e tu não vais ter tempo de responder e justificar, mas também tem um discurso elevado e uma capacidade política Sim. com outras personalidades. Sim, aliás, eu ele, disse, isso, ele disse isso no, ontem no, quando foi ao Goxa, que ter ido para, para a direita ajudou a meter as coisas em gavetas, o raciocínio tipo, muito okay. mais tipo, estruturado. Uh, Folgo em saber que viste vi, o Gosto vi, vi, vi propositadamente vi. para ser o... Não, fiquei curioso, fi, vi, vi tipo takes, mas depois ontem à noite vi tipo o debate. Okay. Tá? E, o debate é que não foi um debate, foi uma Sim. conversa Sim. entre Sim. eles dois. Mas, mas eu queria te dizer, perguntar uma cena, que foi, foi, no, foi logo no início do debate do manhã Sim. com o Ventura, com o Ventura disse, um, uh, então estás a, uma pessoa que diz que apoia as minorias, que é o caso do manhã como é que podes hum. dizer que é a direita? Sim. Eu não percebo muito bem, tipo, essa afirmação fiquei tipo, então porquê é que não... Porque, porque, aí, o, o, o que é que Ventura quis dizer com isso? Tipo, porque, o que é que ele ganha a dizer aquilo? O Ventura está a comunicar com aquele eleitorado dele, que, é, que faz a partir da parte de uma maioria, eu sente que faz parte de uma maioria, uh, e, e, que, e, que, e que existe uma separação identitária, clara claro, entre eles e os outros. O Ventura está à procura sempre do outro, do inimigo imaginário, ok? E a, e a direita defende-nos, defende esse nus, pá, que na verdade é inexistente, não é? Porque há ali pessoa, o Maian, a Marisa Matias, o Marcelo, a Ana Gomes, são todos desse nus do de Ventura. mesma classe social, uh, aspirações de vida semelhantes, backgrounds mais ou menos parecidos. Mas ele cria esse, esse fez e diz, a minha direita é isto. E as pessoas que se sentem desenraizadas da direita, com, com a impulsão do CDS, com com o desaparecimento de, de, de, uma, de uma identidade de direita do, do PSD, etc vão, vão, vão sentir que esse discurso a representa mais quando falam de coisas que ah, ok, este gajo tem um inimigo é quem anda a viver às nossas custas são as pessoas desta ou daquela etnia Sim, um, mas eu, pá, o expoente máximo daquilo que se diz que é ser populismo desculpa, foi no, no debate do Marcelo em que aqui, pá, como é que gostava comentar-se disso que é hum. Há um, um ano, ano e meio atrás nem isso, uh, Houve uma foto super viral No Facebook Que foi a fotografia daquele, do Marcelo a agarrar o bailhote E o bailhote a chorar, Sim. que entretanto morreu E Sim. no texto, foi um gajo qualquer Tipo tu, um gajo qualquer tipo, Aquela pessoa não fazia parte de nada, escreveu okay. Que o bailhote tinha morrido, que entretanto morreu E Sim. a casa não estava pronta certo. Mas porque é que a casa estava, tipo, ninguém sabe Porque Sim. a casa não estava pronta, mas que estava, tipo, obviamente tinha habitação já Não a, a sua habitação, mas uma habitação Sim. Isso tornou-se viral e o Ventura leva para o debate tipo uma fotografia eu sem fiz, qualquer excesso. tipo de fundamento tipo de, de, de, de, de, ou seja não é que ele não foi verificado sim mas como é que, ou seja mas, mas atenção mas ele levou isso para para o debate toda a gente que viu aquela fotografia <risos> ou seja os trabalhadores do Facebook sim, as sim, pessoas sim. que estão tipo uh, que não ficam ah, aí isto Marcelo devia ter afetar uma coisa de relação a isso. ele é um demagogo inacreditável. como é que tu podes mas como é que é, como é que é permitido Estás a perceber? tu podes fazer isso isso, isso é como é que é permitido? Olha, Mano, é, é que não sou eu, eu falar contigo no café. Criamos, mas isto, isto é falência do nosso sistema de ensino. Sim, mas imagina eu, eu posso estar a falar contigo no café ou em qualquer lado Pronto, e vir-te com, um um, com um E um gajo de um facto... debate presidencial não pode. Não Mano, não tem que ter as coisas de... não, para mim. Pois, não, pode, mas não devia. Não devia. É isso? Pois, mas nós assumimos um determinadas regras institucionalizadas mais ou menos, algumas plasmadas na lei, algumas nos comportamentos, que movimentos como esta direita populista vêm destruir. E, e, e o Marcelo estava dentro, notou-se que o Marcelo estava a par daquele caso em específico, sim. e aí automaticamente logo a seguir aquilo. muito aquilo. Porque se calhar se não tivesse, se calhar já ia sim. ficar tipo a patinar ali. Sim, sim, sim. Uma coisa é clara, a pessoa ali que tem um entendimento da função presidencial, como ela está uh, descrita na Constituição, como ela foi construída na democracia portuguesa, é o Marcelo, é? Os, outro, os outros não estão ali a fazer a mesma coisa. O, estão a promover o seu partido político O Ventura Depois os outros que não têm hipótese verdadeiramente Não é? Porque se, na verdade só que deverias concorrer a umas presidenciais Se tivesse hipótese de ganhar E toda a gente ali sabe que não tem hipótese de ganhar Está ali numa manobra de promoção Até a Ana Gomes? De Até que a que Ana, Gomes. Ana, não, Ana Gomes A Ana, Ana Gomes está numa promoção Mas é já das próximas, provavelmente O que é um bocado mais legítimo O Marcel tem que ser não é? Sim, okay. sim uh, mas, mas aquilo é uma questão muito, é uma questão de, de, de promoção individual ou partidária, essas Sim. coisas misturam-se. Agora, como é, que, como é que isto é permitido? Lá está, porque as regras não estão escritas em lado nenhum. Nós temos hoje em dia muito mais informação e maneira de desviar e, e Contra e, informação, diz tu antes. Contra informação, também, exatamente. Mas, mas mesmo aquilo que, aquilo que é a informação. Tás, tu, aquela fotografia é informação. O Ventura apresentou um. Um, uma, um, uma narrativa sobre aquilo. Produziu, entre aspas, conhecimento sobre aquilo. Ah, esta situação aconteceu assim e assado. Sim. Tu dizes-me que não está verificado, mas o, mas o Marcelo próprio verificou e disse o que é que aconteceu. Na perspectiva dele. Pá. Mas há isso. Tipo, tinha... tinha estava dentro do tema. Estava, estava. <coughs> Desculpa. Uh, mas... E nós nesse debate, e no debate com a Marisa foi esquisito, não se percebeu nada que ela estava a dizer, mas no debate Sim. dele, uh, tu notas que. Ah, desculpa, faz faz um para trás. Uh, e o que é que tu achas? Tu viste a cena que, que a SIC fez uh, uh, sobre, o, sobre o Chega? A reportagem ainda não vi. não vi, vi. Então não vamos falar sobre isso. Gostava que tu visse isso, okay. depois podes falar. Que é um bocado, pá. Obviamente que eu sou anti. tipo eu acho que, Porque eu acho que te imagina, tu queres bater Mas é bueno, que mas... fala o que é? Ah, do financiamento de... uh, obscuro do, do Chega? Chega. Não? Hum, acho que. Fala, fala, fala, fala, fala do Diogo sim, Amorim, acho que é assim que chama, o número 2. fala fala disso e do Diogo Amorim. E fala é, é o... sobre os esquemas que eles têm lá dentro sobre, a, sobre a as lutas luta internas, o é que existe mais, lá sim. dentro. Sim. Pronto, isso. Ok. Metem-nos okay. mete a falar dentro de um sim escuro. Um, não é sério? Eu não vi isso com muito urgência, porque para começar já saiu a reportagem da visão aos tempos sobre isso. E depois, como tu sabes, mas as pessoas que nos ouvem não sabem, eu estou um bocado pois, a par do tá, funcionamento exato. interno do Chega, <risos> até porque alguma vez tenho andado lá os pés, ninguém queira, e que não despreze aquilo. Uh, no entanto, ias falar do, não, do eu, eu ia outro lado Eu ia falar que, imagina, tu até que ponto é que isto, uh, de 15 dias numa eleição, estás a em que não traz nada de novo, para cima da mesa. Tipo, não, não há nenhuma informação nova. As pessoas que vão votar no Chega vão votar no Chega, ponto acabou. Não é aquela reportagem... Que não necessariamente. Achas que vai mudar? Eu acho que não. Aquela, não aquela reportagem tem um timing político, obviamente. Sim, mas é que ponto é que isto não 6 pode ser... Mas, se mas até que ponto é que não pode sair tipo o tiro pela coladra. Porque eles fizeram aquilo, obviamente, para o a não crescer. Claro. Mas até que ponto é que isso não pode, tipo... E as pessoas vão votar, mas não chega por causa daquela reportagem? Não, mas porque vão... é que vão, tipo, chega é tipo um mártir político. Sim. Percebes? Até que ponto é que isso não pode fazer. Como, como muita gente vota, não chega por isso mesmo. Eu acho que aquela reportagem, sair ou não sair, é indiferente. Sim, eu não estou a dizer... Não é indiferente para a generalidade. Tipo, é indiferente para o resultado final do que poderão ser essas eleições. É indiferente para aquilo que é o crescimento iminente de, dessa organização política. Ok? Eu acho que a questão é, devia ter havido uma... Agora vêm com argumentos, por exemplo, de, de não, não viabilizar um governo do qual chega a faça parte, de não... Uh, de boicotar x ou y, de agora, de agora extinguir o partido. Isso já devia ter sido feito antes. Já devia ter sido feita essa, essa, essa, essa campanha, já devia ter sido feita quando o Tribunal Constitucional aprovou a fundação daquele partido. Exato. Há ano e meio, dois anos ou lá, o que é que foi? Yeah. Ah, e podemos, e, mas eu também, lá está isto Podemos também dar um bocado por os portugueses, se toda a gente tivesse um bocado atento né? Isto que está sim. a passar também agora nos Estados Unidos Claro é um, é um desfecho é um... muito possível do, do, do, Da história que estamos a viver em Portugal É que é muito é, achas, espere... que, achas que é muito possível acontecer o que está a acontecer nos Estados não, Unidos? não, não, não, estou a dizer Aquele nível de descontentamento e polarização Ah, ok, sim, ah, ok, sim, okay da, não foi okay. claro não, não, não, não sei se em Portugal Não digo que é impossível ah, Mas, mas eu não sei um se pouco, se eu resisti sempre, há, qu há quatro anos atrás, o... há quatro anos atrás éramos imunos aos populismos de direita. E é assim, eu não escrevi, portanto não há provas, mas eu lembro-me de conversar muitas vezes e dizer não, basta que apareça um líder carismático, porque é assim que estas coisas funcionam todas há 100 anos. E pronto. Sim. E agora chega um gajo não é que esse... quer fundar a Quarta República, que quer um regime presidencialista, em que evidentemente ele será o presidente, o todo poderoso, e estamos aqui aos aramos, porque o deixámos entrar... Porque o legitimamos democraticamente, porque há porque a parte considerável da população que está a querer legitimá-lo, em crescendo, e não sabemos o que é que acabamos de fazer. Uh, eu, eu não há pouco tempo vi um, um, um na BBC, Sim. O, o filho de um ex-militar um ex nazi, já uhum. é velho, vi, já tinha pai de anos, e que disse isto. Enquanto, enquanto a Alemanha tiver poder económico, não se preocupem, mas nunca confiem nos alemães. Estás a perceber? Ou seja, enquanto a Alemanha estiver okay. bem economicamente. Hum. já foi há uns anos atrás, foi para 4 ou 5 anos aquilo sim, mas eu acho, eu acho que isso também é uma os alemães fizeram na minha opinião relativamente bem o um processo de sanar as feridas do, do nazismo não há muito nazista lá dentro claro mas. que há, mas eu não estou a dizer sanar as feridas no sentido, por exemplo, o sistema educativo deles, exemplo, ao contrário do nosso há muito agora essa discussão mas o, o nosso que glorifica a colonialização okay? o sistema deles é hipercrítico e culpabilizador do que se passou Naquele país e no mundo. Sim. Ok? Também porque assim, imagina... Um mas, genocídio... Sim, mas, ou, mas, assim, mas, não mas, se, mas se a Alemanha votar porque vai acontecer na Segunda Guerra Mundial, isto, ou seja, vieram de uma primeira, estavam sim. todos sim. pobres, né? Sim. Sim. Viam mal, veio um gajo com este tipo de discurso, sim. mas a Alemanha cresceu, sim. nazi, Segunda Guerra Mundial. Sim. Até que ponto é que... É sempre uma questão económica, não é? O povo viver bem, está bem. Mas a questão é, é, é o, o, o poder hoje em dia já não está centrado nas nações como estava antes. Está centrado na Europa. Sim, não, sim, não, é, não é para ser na Europa. É, é que o poder está concentrado economicamente. O Elon Musk, falámos dele a semana passada, é Parabéns. muito mais poderoso do que a generalidade dos líderes de Estado. Sim. Ok? Ele, ele, o, a Tesla, ou as companhias, ou a Microsoft... Verga, a Apple verga, vergonha de certa o... maneira, ao longo não, não, dos não, anos, atenção. por exemplo, o, o, o, os, executivos, os executivos irlandeses sim, sim, para sim. mudarem a sua não política sei, fiscal. fiscal. Por exemplo, tu vês na China, o gajo mais rico... A China não, é uma coisa dizer, é diferente. É diferente, isso é diferente. O que é o Mai? Mai? Não, não, não foi, foi esse assim. gajo, mas houve um não, não foi gajo foi, muito não, rico na China foi que foi, desapareceu. Que, que, qualquer que, maneira, eu estou a falar aqui de uma perspectiva muito eurocêntrica, ou centrada no norte global, porque a China é um caso completamente à parte. A China ainda é um local onde o poder está na nação. Porque o Partido Comunista Chinês domina tudo e todas as empresas que são os mais ricos, mas o acionista principal Sim. das empresas deles a que eles têm sempre que, que prestar contas é o governo chinês, é o Partido Comunista Chinês. Atenção que o Jack Ma, Jack Ma está, está mais... escondido e não, é, e não escondido? desaparecido, mas está okay. escondido do governo. Ok. Mas, não mas fazer, foi, mas foi é. alguém... Não, ele escondeu-se, é escondido escondida, diferente desaparecido. Mas há 4 é, é ou 5 anos que está a fazer uma, uma aproximação muito grande, nomeadamente aos interesses económicos americanos e tudo mais, porque ele quer tirar benefício próprio, isto é a minha interpretação, e, mas não, não fazia ideia disso. E portanto é natural que ele crie ali alguma desavença, porque a China quer controle, lá está. Não, não, não, não está a procura do controle bélico, a China não está a construir novos submarinos e armas de destruição maciça está a criar novos soldados. Não, a China, a China está, está, está a construir tecnologia sim, sim, sim, sim. Que, que, vá, que vá suplantar, não é? Pá, há há 5 anos atrás, quando nós tínhamos telemóveis chineses? Eu tenho, tu tens, e eu tenho. tu tens. Não, é verdade, é verdade. E, e acabou, Mas porque somos pobres há Francisco, 10 anos, há 10 anos atrás. Era impensável uma estrutura, uma infraestrutura tecnológica chinesa, como agora se fala da Huawei. Sim, sim. Prato. Mas é desviámos-nos muito, muito do assunto. Sim, isto Mas faz veio... tudo de parte do mesmo assunto. Sim, é. está tudo interligado. Mas isto veio de que é o certo? Desculpa, perdemos-nos completamente. Não, mas veio do. veio Estávamos a falar sobre a Quarta República. e a Quarta República, Estados Unidos. Não, olha, mas por acaso, olha, queria mesmo a tua opinião sobre isso. Sim. Que é. Tu, eu lembro-me quando o Gosha trouxe ao programa dele já uns anos. Mário Machado. O Mário Machado e o. Trouxe o Mário Machado, sim. E toda a gente. E também já entrevistou várias vezes o Ventura. Sim. deve ser até o, o, o, o, o gajo da televisão que mais entrevistas fez ao Ventura provavelmente, sim e, e muita gente critica, sempre criticou tipo, a, a posição do gosto em relação a trazer pessoas sim. de extrema extrema direita, né, para a televisão para falar, sim. o Mário Machado eu compreendo concordo totalmente, acho sim. que o é uma besta acho que o gajo devia ter tempo de antena na televisão Isto é a minha acho que o Ventura sendo o um líder de um partido é um... e sendo aprovado pela Assembleia, a questão é essa ele está legitimado democraticamente, mas deixaram que o partido fosse fundado e ele inclusive ele é deputado à Assembleia mas, da República Mas eu acho que acabou tu não, tu não, preferes, tu não preferes saber que, porque imagina, tu estás a ouvir, estás sentado na cadeira, estás a ouvir o. Olha, mesmo o, o tipo de discurso de Mário Machado da nossa, estás né? a perceber da nova ordem social? Sim. Tu estás sentado a ver o discurso dele. Se tu por algum motivo tu, tu, tu te relacionas com aquilo, qual o problema? Tu, tu te relacionas... Ou seja, desculpa, isso. Uh, para mim é um problema. Okay. Mas qual é o problema? Eu, ou seja, eu, eu ouço aquilo que ele está a dizer, para mim não presta. É tipo, não, nada, não me revejo em nada naquilo. Se alguém se rever naquilo que ele está a dizer, tem, tem tanto direito de se rever como eu não me de rever, percebes? Ou seja, eu prefiro que uma pessoa assuma que é do que não assuma que é. fácil me entender. Ok, às vezes? tu preferes, tu preferes que, que esse tipo de personalidades e ideologias estejam um a descoberto. E não me encobertas, é Exato, isso. Exatamente. Um transparente. exatamente. Ok. Eu prefiro que saiba que existe e também que as pessoas eu, até possam eu. ter direito a falar. Não na televisão, pá. Não na televisão, porque é assim. Não... Eu acho que temos mesmo que perceber a gravidade sim. das coisas. Sim, não é? sim, sim. Mas tipo, mas YouTube, em qualquer plataforma. Okay. Ou, até, tipo, na, ou até mesmo na televisão não. em alguns tipos de programas, estás a ver? Opa, não, não gosto. É, a questão é, isto é tudo uma questão de perceção, Nós como seres humanos temos o problema em que temos sempre a percepção. Aquilo que os nossos sentidos não detectam é como se não existisse, não é? Uh, agora até fazendo a ligação, tu, tu sabes perfeitamente que, existe, que existem uh, pessoas racistas, claro, não é? Claro. Mas, mas se a pessoa tiver que esconder constantemente que o é ainda que seja mesmo uma racista extremista, como é que tu vais alguma vez impedir que aquela pessoa não tenha ações racistas, que ela não transmita aquilo a amigos, filhos, enteados, pessoas que a padrinha ou o que for? Falando agora deste, deste, deste gajo que chama-se Christian uh, Piccioli. Picciolini. Piccioli, Picciolini? Sim. Tem, tem acho um, que é assim. Tem, tem, tem no final? Acho que não acho tem. Que, <risos> é um Piccioli? Acabaste Piccioli. Se vocês quiserem ir ver, nós metemos até o link no, no YouTube, que era um ex-nazi. Uh, hum. Era uma pessoa que fazia, fazia parte, tinha, tinha, tinha, tinha, tinha protagonismo dentro da associação dele uhum. uh, até houve um, um, um gajo que matou 13 pessoas por causa dele que ele disse uhum. lá no, na TED Talk, por causa da música que ele fazia da intervenção. É uma coisa diferente Sim, mas usava a música, ou seja, a música, e ele depois disse Sim, mas a música que ele fez há 20 anos atrás inspirou um gajo a matar pessoas há 4 ou 5 anos e Foi há 4 ou 5 anos? Foi, certo. foi eu que tinha... eu não. não, pronto, não interessa -me. Mas era uma pessoa sim, que sim. estava dentro dentro, de, dentro dessa comunidade entre E as tem pessoas. e no fim e tem no fim Mas é Piccioli ou Picciolini? É Picciolini E como é que o gajo explica o como é que entrou na associação Porque era uma pessoa que tinha raiva dentro de si Porque não sabia muito bem para onde é que ia Não tinha amor Não sentia amor das pessoas Precisava de sentir acolhido E sobretudo a pertencer a alguma coisa E pegaram nele e que até no skin podem ver que é um filme que fala, fala muito bem sobre isso, sobre como é que as pessoas vão apanhar esse tipo de putos para entrar nessas associações. Depois apaixonou-se, eventualmente. Não precisas contar a história, Sim, mas abriu uma, onde loja, tu yeah, abriu uma loja. Porque abriu uma loja, falar, abriu uma loja de discos e começou a conhecer pessoas, não é? porque tinha lá 75% da música dela era, era de extrema-direita, mas depois tinha lá hip hop, tinha lá outro tipo de, de vertentes musicais. E descobriu e descobriu e começou-se a dar com, com pessoas que eram homossexuais e a curtir deles. E, e, começou, e apareceu lá um preto Que disse que a mãe Sim. dele tinha câncer da mama E, e ele empatizou isso, porque a mãe dele também ele... tinha exatamente. E depois começou tipo, a, a criar a Empatia por essas pessoas uh, E até que, tirou, até que tirou Os discos da loja, fechou a loja Porque foi Sim. Para a bancarrota Entretanto, depois uh, Meteu-se num trabalho e, e o trabalho dele era ser janitor Estás a ver de uma escola Sim. E, nessa esco... e era a escola que Não ele era tinha... Não era janitor Não, então ele é foi era? lá instalar computadores essas ah, era? Trabalhava para Ah, pois o outro gajo já que o era o segurança. Era segurança. E o segurança dessa escola, que era a escola onde ele andava, e ele já tinha andado à porrada com ele, não é? Sim. E naquela altura, tipo, desculpou. Ele falaram, desculpou. E o gajo começou a partir daí a fazer até tal que se ia mudar e a mudar. A mudar percepções das coisas. Ajudar pessoas, sim. E até agora, mudou cerca de 100 pessoas, né? Entre eles e pessoas de extrema-direita. Certo. Ou seja. Tu, te, tu tens que tipo, abraçar, o que eu percebi dele é que tu tens que abraçar as pessoas ou seja, tens que tentar entender aquele ponto de vista para conseguir mudar O que ele fala é é, é os potholes onde, é onde é que há falhas hum, na, na, nas, na, nas expectativas nos desejos desta pessoa, onde é que está o trauma muitas vezes e como é que tu vais acarinhar isso, simpatizar com isso e perceber de onde é que vem aquele sentimento de revolta mas tu podes usar isso em tudo, não é só para pessoas que são racistas ou homofóbicas claro, ou isto ou claro. aquilo. Mano, eu, eu, um, eu agora falando mais um bocado sobre mim, quando andava a estudar na minha secundária, eu a um puto fiz lá, que era da minha turma, fiz abusei Como? um bocadinho dele, tipo, é? não, nunca lhe bati, estás a ver? Mas Sim. também tu não precisas bater fisicamente para não, não, não okay. abusar dessa pessoa, uh, entre coisas que lhe, que lhe fazia. Entretanto, eu saí da escola e ele, e ele nunca mais o vi entretanto a. a Encontrava-o na rua, cumprimentava-o, mas nunca era assim, era assim, a cena assim, assim muito formal. Sim. Só que eu fiz a vida ao puto -negra, estás a perceber? Tipo, uhum. eu lembro-me bem de eu abusei do chaval. E, cara, também era uma vez, tenho na altura. E uma vez encontrei na noite dos mais hábitos e fui pedir desculpa, meu. Estás a ver? E a partir de... e o okay, gajo desculpou-me. Mas não é tipo, não me desculpou, só tipo, olha, desculpe. te Não, desculpa mesmo, tipo, embrace-me, uma me, -me abração, sim, mas sim, tipo, sim. aceitou boa cena. E é das poucas pessoas, a partir desse momento, Obviamente uma cena menor, porque Sim. nunca o magoei, né? Mas a partir desse momento em que ele me desculpou, tipo, agora sempre que passo por ele na rua ou sempre que o vejo na noite, eu faço questão de perder um bocado do meu tempo... E ele perder o teu tempo? Se, investi, não, investi, é, sim, investiram. Sim, um, um, sim investiram um um um o teu tempo. Mas faço com questão disso, não estou a fazer frete, estou ali naqueles. Sim, sim, sim, a sensação que, que ele ainda hoje curto está brava, atenção. É isso, eu só soube das histórias depois. Já ele também. Eu sempre estarmos amigo. os três nos maus hábitos eu aparecer, usei é isso, é só uma falta, festa. Yeah. Sim, mas o filho pediu desculpa nos maus hábitos, eu vi Estava desculpa Estava, estava um bocado com os copos e fui pedir desculpa a ele. pedir desculpa, meu. E tu podes fazer isso com tudo, mano. Olha, tu comigo, por exemplo. Eu contigo? Já, yeah, tu comigo tipo, que eu era... Nos conhecemos há cada 10 anos Sim um, Se tu Algumas opiniões que eu tive Algumas coisas que eu fiz Algumas merdas que eu podia okay. ter feito Se tu, tipo Olha, caguei para ti agora Não vou sequer, tipo Estar a aturar as tuas merdas Ah, ok Vou estar Vou estar hum, Vou estar, olha Tu pensas de maneira errada Em relação a algumas coisas que... Sim Ou seja, pensas de maneira errada uh, Eu não concordo com algumas opiniões Que tens sobre essas coisas Sim E eu acho que tu és uma besta que eu era um bocado, não que não agora não seja não, né? vou estar aqui a dar uma de moralismo fizeste um percurso vou tipo, ou das duas, uma vou cagar nele e tipo, nunca mais vou voltar com ele uhum. e agora vou seguir a minha vida e só quando estiver na noite com ele é que pronto, ou então vou perder um bocado do meu tempo, Pode, podia, podes ter pensado conscientemente ou inconscientemente, não sei mas a verdade é que hum, tiveste, tipo falaste, sempre que, eu tava, sempre que eu tive alguma opinião mais agressiva, entre aspas, ou mais ou menos purinha Tu estavas lá e disseste-me, às vezes, a falar normal, às vezes, aos berros. Mas uhum. disseste-me, estás a ver? Eu podia muito bem cagar para ti. Não caguei. E outra cena. E passou este tempo todo. E, e um, mano, e, tipo, eu não te devo nada por causa disso. Uhum. Mas também tu, também tu nunca me vieste cobrar sobre isso, percebes? Sim. E acho aí, aí, que isso é importante. É tipo, ok, tu vais... Tu tens uma pessoa que é, que é, que é próxima a ti, que, é, que não pensa da mesma maneira que tu pensas. E às vezes é até um bocado besta em algumas coisas. Ou, ou, ou tu paras um bocado e continuas e... e constantemente insiste insiste a tentar que ela mude de opinião mas não mas não há porrada na base de, do discurso Bro, ou então ou então não vais mudar nada vais só para a net escrever coisas bonitas eu, eu pois exatamente eu acho que a questão é tu, tu disseste algumas coisas chave é perder tempo é utilizar o teu tempo para empatizar e para uh, mostrares perceberes o que <risos> o que a outra pessoa pensa porque é que pensa assim e tentas mostrar a tua opinião de uma maneira mais genuína, que não seja esta, pá, este discurso muitas vezes panfletário, não é? Que é muito, que funciona muito bem com alguém que por acaso já está a concordar contigo, mas que funciona pessimamente com quem discorda. E as pessoas podem estar muito distantes de ti a nível emocional. É? Tens, o, tens o, o exemplo, que é outra TED Talk sobre a qual já, já conversámos sobre o Daryl Davis Ele é não é jornalista black, não é? Ele não, não é jornalista, ele é músico músico negro, sim, ah, ele é, é pianista, negro, sim, sim, sim. Que, que construiu uma amizade com o líder do KKK líder nacional Era o líder nacional, não era? No... Até, era até, até, até, ao, até ao dia em que e, continu, e era verdadeiramente amigo dele discordando profundamente dos, posicion, dos posicionamentos até chegar ao dia em que aquela pessoa que tinha sido o líder nacional do, do movimento abertamente racista, disse, eu já não me identifico com isto. Embora durante anos tenha dito, isto está cimentado aqui, e o que ele dizia era que respeitava muito o Daryl Davis pelo ser humano que ele era, por mostrar, por ser capaz de ter uma conversa, eu não seria capaz de ter as conversas que o Daryl Davis tive, e sou branco. Sim, sim, sim. Eu não seria capaz de ter aquela atitude, mas eu acho que devíamos todos tentar ser mais assim. E o que hoje em dia, nas redes sociais, é glorificado é quando tu és o oposto. É. E não é bem assim, é o oposto e quando tu és cabrão. Ou seja, quando tu não aceitas Sim. merdas de ninguém. É isso, é isso. Não aceito. Ouve tu que estás a é, Por isso é que agora falas em cancelamentos, pronto. Isso aí há, uma... há, questões, há questões a debater. Mas é, estamos a fazer mas mas, cancelamentos. Mas, mas os cancelamentos... Não, é isto, é... não, não mas, é um mas o um fenómeno é semelhante. É um bocado, porque é... Tu és glorificado por dizer esta pessoa não pode falar porque não concorda comigo. Acabou. Ah, sim, sim, sim. Comigo, sim, nessa, connosco. Nessa, nessa, nessa, falas nessa, para o teu grupo, falas área, para o teu, aquilo que chama o teu win group Ok? Sim. Isto não é aceitável. Esta pessoa não pode ter qualquer existência na sociedade. Ok? Sim. Vamos abafar. Uh, mas por exemplo... Isso uh, acontece uh, em vários lados, em vários aspectos políticos. Sim. Mas por exemplo, tu não... Um, bro, se tu... Se, imagina, tu vives a tua vida de redes sociais e... Sim. Provavelmente depois bem, passas isso para o teu trabalho Em que a tua vida É uh, pá, eu, eu queria usar a palavra ativista Mas eu não sei se se encaixa aqui bem percebes? Porque, sim. Mas, mas é no final do dia okay. tu É ativista, não é? Acho que sim, sim. Mas pronto, tu usas, tu usas a tua, a tua, o teu trabalho é ser ativista sim. Tu Fazes livros, fazes isto, fazes isto A falar de uma causa Ou falar sim. de várias causas sim. Mas por exemplo, tu Todas as semanas há, há racismo Há algum caso de racismo mediático Tu puma, falas de racismo e depois aqui duas na próxima semana acontece alguma cena sobre homofobia, tu pumba, homofobia, xenofobia, na outra semana, pumba. E depois tu em dois meses falaste racismo quatro vezes, homofobia quatro vezes e xenofobia quatro vezes. Homofobia. Sim. Tu estás a repetir constantemente. Sim. Percebes? Tu, ok, pumba, falei aqui okay. sobre isto. Pumba, isso desculpa. <risos> achas, isso, achas isso pernicioso? Eu, eu, não, não, não acho, acho que, eu acho que tu podes fazer isso, acho que deixe, porque acho que há pessoas que não sabem muito bem o que pois. é que são, podem Sei. rever mas mas tu fazes isso porque, porque queres mesmo? Ah oh, não sei, mas... mas oh, não é porque és mesmo, tu estou uh, mesmo a ter cuidado nas palavras que eu estou Ok, tô, achas, achas que há um risco de autopromoção, é isso? Exato. A questão porque é... Porque tu estás sempre a repetir-te a ti próprio sobre as merdas. Pronto, mas Tu mas não há, consegues uma tipo, desenvolver há, outro tipo há, há de... Há coisas diferentes. Que é baixa sarcástica, ok? Mas Sim. pronto, então, mas, difícil. Mas, mas, mas uh, uh, nós estamos muito sujeitos a essa repetição constante de informação. Uh por causa do ciclo mediático, tens de estar sempre a refrescar conteúdo, nem que estejas a dizer a mesma coisa, nem que estejas a fazer... Pois, mas a mim irritam-me é isso, meu. Pá, mas não, é, é muito difícil hoje em dia tu teres, teres alguma exposição, teres alguma relevância, até por uma questão muito técnica, o algoritmo esquece-te, não obstante, não é? Se não estiveres sempre a martelar as mesmas coisas, ok? Mas eu não estou a dizer, atenção, desculpa, eu, eu nunca eu, eu interpretaste okay. mal, eu não estou a dizer que tu não debas falar de... de Sim, de... Imagina, mas, depois, olha... mas eu ia à autopromoção agora. Sim, mas não falar sempre ou seja, não abordar sempre pelo mesmo lado. Estás a perceber? Tipo, conseguiste abordar o racismo de vários lados e não e sempre pelo. Papum, papum, papum. É o BAB da coisa, sempre a mesma coisa. Não sei, opá, não sei. Uh, não sei se, se, se, se isso é possível ou se funciona sequer. Por isso é que eu falei que eu tive que Porque, imagina, uh, tu tens, tens que. Tens que ganhar uma plataforma de apoio, ok? E depois a questão é, se tu tiveres várias perspectivas sobre um assunto, não vais fidelizar ninguém à partida. A não ser que seja, por exemplo, como nós queremos aqui que seja no nuance, ok? A não ser que a tua, que a tua característica seja a variabilidade, ninguém vai querer estar a, a saber do que tu queres dizer. Porque se eu estou, porque se eu estou a apresentar, uh, uma, uma luta, pronto, a falar da racista mas se eu estou a apresentar uma, sim, luta, uma luta qualquer, qualquer OK, sob um determinado ponto de vista. E na semana seguinte te digo, olha, se calhar aí é este ponto de vista que entrar aqui um bocadinho de lado e se cruza, as pessoas que gostaram de ti na semana anterior já não vão gostar tanto de ti nesta, porque elas querem as pessoas hoje em dia, a grande parte do público hoje em dia não quer que tu lhes dês nada de novo, uma perspectiva nova, querem que tu confirmes aquilo que elas já achavam à partida. Okay? Querem que tu as faças sentir, quer, sim, e querem que tu as faças sentir melhor com aquilo que já pensam ou aquilo que achas que... É, já, é tipo que uma palmadinha comer. nas costas é, daquilo que tu não pensas, não né? é. ou, ou às vezes ir um bocadinho mais profundamente. Eu vou dar-te um exemplo que para mim foi muito claro uh, ao longo do, do meu percurso de vida. Eu estive em muitos debates na faculdade e não só promovidos uh, por organizações de estudantes, por, por, por docentes, pelo que fosse. Estive em muitos debates em que não havia uma uni, um único confronto de ideias. Aquilo era um brainstorming, ok? Um brainstorming é uma competição de como é que eu consigo dizer a mesma coisa do que tu, mas recorrendo a, a estratégias linguísticas diferentes, a uma bibliografia ligeiramente diferente, mas inspirada na tua fui a dezenas de debates em que ninguém tinha uma opinião diferente e se alguém tivesse uma opinião diferente eu próprio me incluí algumas vezes nisso até tão recentemente como há um ano atrás fevereiro do ano passado se tu tens uma opinião diferente ou que, ou que defira, defira um bocadinho daquilo ou se atacas uma das vacas sagradas aquilo de repente é um debate, não é um debate é um linchamento contra ti, toda a gente naquela sala naquele espaço se vira contra ti porque tu não podes questionar determinadas coisas eu acho que quando tu deixas de poder questionar, seja o que for, se estás em maus lençóis... Isso é o e... que o Ventura diz. ah Isso é o que o Ventura diz. Sim, mas há algumas coisas que, assim, tu podes, tu podes perfeitamente questionar, por exemplo, o funcionamento da nossa democracia, tu podes perfeitamente questionar se a nossa Constituição ainda está adequada. Mas quando propões aquilo que o Ventura propõe, que quanto a mim são assuntos históricos que já devem estar encerrados, ok... Não, não queremos um gajo que, se quer, que, que afirme que quer uma ditadura, seja de maneira for. Não, quer, não, queremos um, não queremos um gajo que considere que há portugueses de bem e portugueses de mal e o, que se, e o que seja. Não quero um gajo que olhe para uma fotografia e que só pela cor da pele deles tenha um o descaramento bandido. de estar na televisão a dizer estes gajos são bandidos, percebes? É, não, com crianças à e... volta e mulheres sim, e o que eu, for sim, mas mulher, mulheres bandidas não, não, não, não, não, não, não, não, Você não é mas vocês é machistas velhinhos e tudo exatamente, exatamente. não há mais, mais <risos> pá, nunca, nunca visto pá, padrinho e, ah, e, depois, e depois há coisas mais basilares é? não é? há coisas mais basilares como isso, por exemplo a Marisa tá, estamos a voltar ao tema mas a Marisa Mantis tentou tentou abordar e foi, não, acho que não foi muito clara, mas é evidente, é que o programa do Chega tinha lá, de facto, a destruição do de serviço nacional de saúde. Ela meter são... no Instagram. Quando disse, um... Pronto, ainda bem. Porque, porque quando isso... Quando... Ah, aliás, até acho que ainda foi antes das legislativas, eles tiraram isso quando viram que não era uma medida popular. Ok? Pronto. Uh, mas tu deves poder questionar, e nisso eu acho que ele está correto. Ok? E deves poder ter um debate mais, mais aberto. A maneira como isso se faz hoje em dia, eu não tenho respostas, mas espero mas um dia o Tiago disse uma cena. O nosso grande Tiago O nosso <risos> é <risos> no, tinha, disse uma coisa que, que, eu, que, que por acaso eu concordo, que é Ele disse que a esquerda diz que eu sou facho, a direita diz que eu sou comuna É isso, é exatamente Mas, isso E eu fiquei tipo, yeah, é verdade, hoje em dia tu, te, tu, se tu estás... Se tu isto, isto é internet Para quem para está quem a ouvir eu estou tipo com as mãos abertas, isto é internet E tu de um lado tens... Um... tens, tens Tu de um lado tens os, um, um, a parte da esquerda da internet, estás a ver? Sim. A parte, a parte do ativismo. Sim, tudo sim, da outra, sim, e da outra parte, tens o resto. Sim. tu não... É verdade. E, é tu, é. e tu nem aceitas o que está no meio. Claro. Ah, pá, ele e nem sequer está no meio, ele tem a parte se, dele em cima. Sim, mas eu estou a falar... Sim, sim, sim. Por exemplo, tu não achas... Isto agora eu falo mais a nível de publicidade. Sim. Porque um, part um partido político é publicidade. Que na na claro. realidade, tu, tu... E isso liga com a autopromoção. Tu tens que te promover de alguma sim, maneira. mas falando agora para, para o Bloco, que é um partido que eu até tenho, algo, que eu tenho algum sim. carinho pelo Bloco. E eu acho que a forma... Olha, por exemplo, no, no, no, na, na adoção por casais homossexuais. E a adoção é uma coisa que tipo... Olha, que, tipo, que me, diz, que me diz respeito, e, e, Sim. e, e, e eu vou dar o um exemplo. A minha mãe, a minha mãe é 100% a favor da, da adoção por casais homossexuais. Certo. 100% quando a minha mãe viu aquele banner do bloco em Condomar gigante a dizer Jesus também tinha dois pais, uhum. a minha mãe ficou tipo, parece, a, a minha mãe continua a ser a favor do, da, casa, da, da adoção entre casais homossexuais, mas por causa daquele Daquele, daquela publicidade, sim. daquele banner, com aquela frase em específico, ela ficou tipo, hum, estás a ver? Não gostou, mas como, é, mas pronto, como ela tá, tem aquelas ideias muito vincadas, continua a ser a favor, sim. mas muita gente, pode ter uh, se calhar, uma pera, automaticamente porque associa, claro, aquele ataque a um, um ataque um sim, um sim, sim, porque, sim Mas sim. Que eu até, eu, eu concordo que que se calhar juntaram-se não, isto aqui é uma forma de inclusão porque legião e juntaram aquilo, mas na realidade o caralho, não é? Aquilo é uma sabe, picadazinha isso, um, não, não, um, ah, claro. e isso aí, tu com, e, e como tu disseste que, que, que, que a Marisa eles afunilam, tipo, para, para, para eles para as pessoas, as falam só para as pessoas que, que estão ali, ali no partido deles, entre aspas e, mesmo que, e, e Sim. simpatizantes quando tu na realidade tu precisas é falar para os outros não? Tu precisas de trazer e falar para os precisas dois. Precisas para os dois, é a isso. Questão... Tu precisas de manter o teu núcleo e conseguir ah, cultivá-lo ao mesmo ah, tempo. Não... não é só. Sim, não, eu eu para acho para que o, tiz o, tiz problema, tiz... o problema é que não há cultura, cultura política suficiente para tu conseguires falar para os dois. Também estou a falar, era. e estou a falar da parte de de não só de quem comunica, candidatos, e etc., como do eleitorado, porque tu estás a ver aquilo, a, a maior parte das pessoas está a ver debates. É de uma liberal, forma clubística é, não, é. de uma forma altamente clubística mas a iniciativa liberal não tenta fazer um bocado isso? tenta fazer o que? Falar para todos? foi uh, que eu sim, que sim. ali a dizer, ali, porque a iniciativa liberal tem uma desvantagem muito grande é que não tem nenhuma implantação tradicional em Portugal é o primeiro movimento do género que cá aparece e depois tem aquela, és liberal e não sabias então você tenta falar para os outros <risos> é? Ai, tu atenção, concordas? mas com... atenção, tenho que dar aqui grande respect. a... Hum. A parte de, de, de, de, tipo de, do marketing... marketing do, da iniciativa liberal, liberal é se, brutal, é? Sempre foi muito forte, sim. Adoro os bairros sim. que fazem. Sim. Sim. E atenção, eu acho que a, a iniciativa liberal traz preocupações muito urgentes... Mas é Pronto, mas eu digo, traz preocupações muito urgentes à a, a, a, a cultura política portuguesa e nomeadamente às decisões executivas. A preocupação com a boa gestão do horário público que é um não assunto há muitos anos, acho, acho que é muito válida, ok? Não concordo com a privatização do Sistema Nacional de Saúde todo, ou privatização do ensino, mas acho que há preocupações importantíssimas que são eles que estão a trazer para cima da mesa. O Ventura traz à maneira dele, mas é, é de uma forma paupérrima em termos de ideias e substanciamento, aliás até rouba, até tem roubado medidas, não é? Uh, e, portanto, acho que faz falta. Ter, ter essa diversidade, estou contente que exista um mínimo de diversidade desde 2019 no Parlamento, uma diversidade mais efetiva e pronto, já nos alongamos bastante. Tens alguma coisa que ficou por dizer? Achas que Pá, falaste... fica sempre tudo por dizer. <risos>